É nela que você se inspira, assim? Bastante, é? bastante, muito. Eu me lembro, assim, sabe por que eu acho que ela faz muito parte, assim? Porque quando eu comecei na TV, apresentando o Dr. Juan Lourdes, eu lembro que eu entrava no programa e eu tinha um sotaque muito forte. Eu falava, Daniela, o meu Albuquerque me entrega, né? Ah, Albuquerque, putz, então, tinha que ter um R no nome, né? Não, era muito engraçado, porque até hoje eu faço fono, né? Eu, ah. Hoje mesmo, toda terça-feira, eu tô lá na minha fono. E aí ela falava assim, para de falar Albuquerque, que não sei o que, você tem que treinar esse R, para de falar Daniela Albuquerque. Eu falei, Ebe, mas eu treino na fone, mas não consigo. E ela falou, ó, você tem que parar de falar esse Albuquerque. Eu falei, tá bom, eu vou treinar, eu vou falar, eu sou Daniela Albuquerque e eu sou amiga de Ebe Camargo. E ela <risos> caía na risada, a gente fazia muita piada uh -huh. e tal. Então ela foi uma pessoa muito especial, assim, tinha coisas que eu fazia, sei lá, uma vez eu fui fazer uma matéria... De, como lixeira, ela fala, o que, que você vai fazer aquilo? Não sei o que, você não precisa ficar fazendo esse tipo de matéria, vai fazer umas coisas de outro, outro estilo, e ela me ligava me dava bronca, aí tinha coisa que ela, ah, isso eu gostei, e ela era muito sincera, uhum. então eu acho que era uma pessoa assim, que, que me ajudou muito. Nossa, uma madrinha é ela, na TV, é, né? não é uma pessoa assim, ai, tá tudo lindo, uh -huh, tá aham, só te bajulava não, e... Não, ela é. puxava o meu orelha. Te ensinava me de ensinava, verdade, né? É, é. me ensinava. É. Então, assim, muitas coisas, assim, eu aprendi com ela, dela me dar uns toques, dela ligar. Ela é muito sarrista, ela tirava salva de tudo. Divertida. Falava, falava besteira. É, é. A única coisa que eu vi a Hebe nervosa, brava, é quando ela perdia na tranca. <risos> Jura? Ela não gostava de perder. A gente jogava tranca, quando a ela começava a perder, ela já começava a resmungar aqui do seu quê? Mas não melava o jogo porque tem gente é. que mela o jogo. Não, às vezes ela melava o jogo. Jura, todo, né? olha ficava, apelou. É, é, ficava bravinha, tudo eu falei, é, você não sabe perder, não sei o que tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Aí ela ria e, ah, é muito divertido, eu tenho muita saudade dela, acho que ela faz é. muita falta. Vários lugares assim que a gente frequentou quando eu viajo, coisas de viagem. Lembra você dela. Uma vitrine com um anel gigante com coração, que ela adorava coisas de coração. Gente, direto, não tem como não lembrar. Mas a vida é isso, é. no fim das contas, né? E é. a gente vê isso aqui pelo baú e tal. É. São as lembranças e, felizmente, é. as boas lembranças é. que a gente é, carrega no tempo. É, é verdade, né? é verdade. Que fiquem as boas lembranças e que venham muitas outras pra você.